Fala rapaziada, bom demais? Vim aqui falar pros senhores do nosso patrocínio do curso da Alura, que é o Imersão Dev, para quem quer aprender programação o curso é gratuito, galera vai começar dia 22 de março não perca essa oportunidade aí, que é um curso que você só vai precisar colocar o seu nome e-mail, as aulas vão começar a partir de 9 da manhã, a partir do dia 22 vão ser 10 dias de curso para tu aprender o básico de programação e começar a tentar se inserir no mercado de trabalho ou ter uma curiosidade mesmo em relação à programação, então o link vai estar tá na descrição do vídeo. Tem lá no link da Twitch também exclamação, a exclamação Alura no chat pra você cair direto no link, mano. Não perca essa chance aí, rapaziada. Aproveita que o curso é de graça e você vai aprender, tipo, muita coisa. Lança a Brabim imediatamente, meu querido. Perdoa o Mylon. Perdoa o Mylon. Ele não sabe o que faz. O que, que ele fez? Tá perdoado, Mylon. Tá perdoado, mano. Perdoa ele, Kenzie. O que, que vai acontecer, gente? Ele vai picar a Draven Top? Tá tudo bem, mano. Draven Top é roubado, mas fala pra ele de Ignite, pelo menos, mano, pra matar o cara, né? Nossa, o cara vai te cair em mid. Só tela lacramejando aqui, mano. Mano, o MyLin tomou um Sion na boca, galera. O MyLin... Tá fudido, mano, que esses saiu na boca, velho. Moleque, eu nunca, nunca joguei tão tryhard em toda a minha vida aqui, mas eles assim mesmo. Então, Marlin, me falaram aí, mano. O que, que aconteceu direitinho, mano? Mano, é que a gente tem uma regra, que é uma tradição na stream. Que toda vez que eu rolo uma, uma skin né e, e a skin vem... Eu tenho que jogar, tipo, é regra sagrada, assim, tá assim é você descumprir isso é pior que bater na mãe, tá ligado? Vou ver se eu começo então... a aderir isso aí também. E foi essa skin que veio, Draven cabeçudo. Sim, ele mesmo. Pog. Oh, Era isso, Maulzahar, zillion onde? Oh, que é isso aqui, Marlin? Que é isso aqui? Você pode me explicar ah... por que seu Simon tá aqui? Mano, qual... tá todo mundo aí, né? Qual que é a brisa de um chaco tá querendo startar a do Dukartes nível 1, mano? Não, vamos comprar isso aí, véi. Go, go, go, go, vamos comprar. Eu tô sem TP pra fazer vem, isso. Vem, vem. Eu vou, véi. Tá doido, esses caras vão fazer isso aqui com o melhor. Vocês compram, é vocês cabecinha, compram. Cabecinha, Compra, compram nossa, nossa. Mano, mata o Chaco, família. Ai, não consegui acertar o Smite, velho. Mano, como é que o um trade está certo, rapaziada? Caramba, mano. Eu tomei invade de um Chaco nível 1, mano. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Não é possível, velho. Eu tô em choque, galera. Até agora. Não é possível. E o cara ainda sai ao vivo. Yo. I'm making a change today to live the Maria, você é brota aqui, pai? Soleil, soleil, soleil, Mano, eu tô sem mana pra matar o cara vai é Mairi, aqui em cima, Maria, aqui, ó, peguei Deve TP, tf TP, corre, corre, corre. Ele não tem flash, não tem flash. É a Nívia, é a Nívia Tem sim Ai, caralho. Vazei, vazei. Tá bom, vazei. tá bom, tá bom, o Chaco se fodeu. Aqui é eu achei tá que era o Sion. Tá, tô 2-0, 15. Boa, boa, boa, boa, boa. Qual que é a build disso? Deixa eu ver aqui no Pro Builds Eu tô um pouquinho fudido, mas o Chaco tá mais, olha o farm dele. Eu tô com o dobro, velho Mas você vai ter que fazer item de dar dano e tanque, não? Ou aquela build com gota, não sei se funciona ainda. Sei lá, mano, eu vou fazer, eu vou inventar minha build, foda-se. Tadinho do Chaco, né, mano? Como é que o cara deve estar se sentindo, estartando na minha jungle e tendo menos farm? Caramba, Nívia, que sacanagem Ó, Nívia, ó, Nívia Eu vi Se passa, vocês matam ela, hein Ah, esse moro, cara entrulou Não, esse cara trollou, esse cara trollou. Morri, morri, morri Mata esse aqui pelo menos, mata esse aqui pelo menos, campeão Ai, mano Que crime, família Ai, bad Ai, tá bom Pior que tá, não fica, ou fica, galera Mano, tem um trash aqui Que porra é essa, Miley? Que que esses caras tá arrumando da vida deles, Miley? Ai velho, como eu queria essa kill velho, era muito importante. Nossa, fui invadido aqui, Milo. Olha o Adamumu como joga, Mailinho. Oh! Nossa, não vai acertar uma bolinha. Não, não, não, não, não, não, não. Ah, não, não, não, não... eu tava. Eu... Eu... Eu... Você... Eu... Eu... Eu... Grita, Mailin, grita, pai, eu... eu... solta, solta tudo. Eu tava na que eu não tava na range da torre, mas a ult dele, quando bateu em mim, me deu meio que um insecto Esse Thiago tá fazendo uma gameplay muito estranha, mano, eu não sei que ele tá fazendo esse tipo de coisa, velho O cara quer porque quer me invadir, velho Para de gemer assim, mas eu não aguento Que isso? Tô indo, tô indo Ele deve tá sendo um Qzinho, mano, tanto que esse cara é batata, uhum. velho Coitado, mano o problema é que não vir... ele pode ser em você vai ter visão, você vai ter visão, acho que ele nem sabe que Vai tá vir não, um né? Sai ou um Anive aqui, você tá ligado, né, mano? Será? Ah, Marlin, tudo pode acontecer Não, Anive tá no bot Tá suave, tá suave, tá em casa aqui Nossa, Marlin do céu, quase que eu cometi uma falha, pai Quase, quase que eu com, tipo, sei lá, 6 de vida ou 16, É, o galho pegou Bom, ele tá sem flash, ele tem ult? Não, é, tem, tem, tem, tem já voltou Se eu perco aquilo ali, ia ser paia, né, rapaziada? E ficar com aquela cara de pastel, mano. Bom, mano, eu posso arautar aí, eu posso pegar a Django do Chaco. Tem tanta coisa que eu quero fazer. Mas vamos não, não? Bora, bora. Hum, que é um thrash. Que hype, eu mano, esse trash. pegou colheita, pelo menos. Peguei. Eu queria entrar aqui, ó, mano, junto com a Karma. Acho eu que é hype. Puxar, puxar, eu preciso pra puxar, mano. Pode puxar, pode puxar, pode puxar. Tá em casa, tá em casa. O Sion se pá tem TP já, by the Ó, oh, TP. TP do Sion, TP do Sion. Ele vai falar que é vocês. Mano, eu dou um dano nisso aí, Marinho, eu dou um dano, velho, eu dou um dano, bora, bora, bora, bora, vou nem gastar ult não Tô zoneando os caras ali Não, deu Tem um chaco aí também, cuidado Eu tenho ult, Marinho. você dê mais um tapa nele aí, <fcmans9> ó Eu ulto, será daquele jeito que tava? Morreu Tá, qualquer coisa eu ulto Vale Eu preciso saber onde que eu vou arautar agora certinho, mano E aí, Marinho, deposito tudo em você ou dou uma moral pra esse TTCZ, velho? O próximo item já vai ser o item de crítico lá, do, de mata-tank, o Lord Dominic. Hum, testaninha do céu, faz isso comigo, não. Boa. Eu vou ter que usar aqui, mano porque a play foi aqui, o Chaco tá aí, velho. Tá, véio. tá, eu ah, consegui sim. defender a torre e o Chaco morreu aqui, mano. Boa, boa. Cara, ele tá viu? jogando Chaco suporte, só que tipo, o Chaco não é um... Campeão que dá pra você jogar assim, tá ligado? Mas só se for AP. Você vai ficar muito bosta. É, se fosse a AP, beleza. O Saiyan pode estar indo no bot aí, viu? Uhum. Acho que eu vou ter que fazer essa play aqui de qualquer jeito, hein, mano. a Nívia. Tô vendo. Você brota de algum jeito aqui pra fechar essa Nívia? Ah, o Saiyan tá no top. Cadê ela? Cadê eu vou ela? Vou dar a cara, ela? tá aqui, ó. Vou revelar pra tu, ó. Aí ela aqui. Tá. Ai, mano, vou morrer aqui. Vou ter que matar o Chaco, pelo menos. Voltar pra ter minha assistência aí, mano. Mata, mata, mata, mata. Nice. Super. Perfeito. Tem um ult. Dá pra os caras dar umas aralhadas nesse mano aqui. Ah não, flash sai. sair. O Jefferson agora eu lanço lança, Jefferson. Ó! Oh. Não! <risos> tava sem machado, não tava? Ó, o Z matou pra uh... Ah! Eu acho que ia só, ser o, só o trash mano. Eu nem vi a Tristana do ladinho dele, mas ele deu lanterna pra Tristana. Mano, vamos que vai esse Drago matar o Sion, velho. Foda é que ele pode soltar. Eu acho que dá pra ir no Drago, Mailei. Nós temos bastante range, mano. É Z Karma aí, ó. Eu tô nível 11, tá ligado? Ó, 12 segundos pro Smite. Aí vamos, vamos até puxar, hein, mano. É chaco, velho. Custa nada nós puxar, velho. O, o Garo não entendeu que nós queremos é puxar o bagulho. Maravilha. Fica aí, Aralto aqui já. Emendar, aproveitar que a Tristan tá botando. deixa eu ver o Science, ele tá aqui. Trash e Zong, véio, esse objetivo? É, aí, os caras tá tão trollando em objetivo, mano. E eu tô começando a cogitar que o Chaco caiu, não é possível. O cara não apareceu em lugar nenhum, véi. Mas ele aí? já tava jogando assim antes, eu acho que ele só tá farmando agora esse pá. Cuidado, bicho. Não, nem fudendo que a Anivia consegue fazer isso aqui com o Arauto, mano. <risos> ah, o Trash também segura o Arauto, mano, quer ver? Será, galera, que os caras deram conta? Ah, se cair a torre, eu tô feliz, mano. Caiu a toa. chegaram, a gente luta isso aqui, velho. Eu tenho ult, velho. Se eu der B, mano, eu vou ter um ult poderoso. N-A-Aralta, N-A-Sapa, N-A tudo, né, rapaziada? Viu, mano? Partida da desgraça, Ken. Desgraça, porra. Da desgraça. Tô automático nessa porra aqui. Mano, tô giga biga, mano. É agora. Já dá pra cogitar um Baron, hein, mano. Dá pra sonhar, velho. Dá, dá. Mas bom. tô tentando me bazucar aqui, irmão. Tô armando pra mim aqui, pai. Nossa, essa bolinha que eu dei no cara. Deixa eu, outro, pô. eu vou apertar um R milagroso aqui. Ah, que triste, mano. O Chaco ele trollou early game inteiro e ainda quitou, velho. É, sabia que esse Chaco aí era um Bob Esponja, mano. Nossa, a aposta é se meu frag vai ficar negativo, rapaziada. E assistência não conta, né, mano? Meu amigo. Não. Bate um Gameplay aqui, hein? Eu tô na Tristana, mano, arrebentando ela. Vai me bater assim. <risos> Mas eu só vi a cabeça. velho. velho. Pô, da mãe. Bom, os caras tem Baron ainda, bora usar isso aí. Ih, ó, vai ter treta ali na bot lane, tu tem ult? Tem, tem. Eu vou tentar acertar a nível se ela... Se acertar, eu mato, viu? Ó, treta aqui, luta aqui, luta aqui, luta aqui, luta aqui. Bora, luta bora, aqui. Bora, bora. A cabecinha... Yes! Se é o EZ ali é o mano. Por que ele tá com medo? Aliás, vamos mid, né, mano? Melhor. Ó, oh, morreu. Tem tá usando curar ele, mano. Tem que matar esse Sai na hora que ele ligar a marreta aí, ó. Ó, oh, vai ficar paradinho ali bastante tempo. É difícil entrar no ult mano. Aí, com ela morta, safe. Nossa senhora, carreta fura Ale. Fechou, Mailin. Obrigadão pelos eu dois de hoje então, meu junto, querido. Gente. Tamo Vocês junto, pai. Muito, mano. Dale. Você é muito massa, velho. Falou, Você falou. também, mano. Tamo junto, viu?